agora é o caso do seu fim Só que eu nunca sou Itachi Falou de ódio, nunca faltou para mim só que agora eu falo a verdade Nunca existe rivalidade Pra mim falta ódio, mas sobra amor Porque é isso que salva a humanidade Cê é o Itachi, queria ser o Sasuke Porque ele cola com o Naruto Faz um Jutsu muito maluco Daqueles que nem você sabe Então, para de meter o louco caralho Mostra seu desempenho Aí tubarão, se não tem rima, você é jogador Se não tem jogador, você é um desenho Jutsu que ser, Só que a é lei Pra mim você é vagabundo Por isso agora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 você descendo pica-pó, você descendo a cachoeira e todo mundo levantando a mão e gritando. <risos>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 De expressão eu faço o que eu quiser pode te queimando então você vai escutar Até porque você não veio bater Na minha frente veio apanhar Falou que você era um outro que empina Só que você tá morto Até porque o que eu empilho Não é nota tá? é corpo Por isso que agora você não entende Que esse é suporte já matei o um monstro da lete É a o monstro da morte se ponha no seu lugar, eu prefiro as notas, faço elas pra empilhar. Você empilha a corpo, é a polícia militar. <risos> Sou um guerreiro da guerra, te mando pra Valhalla! Eu pra Valhalla? E lá dentro de Acorda, com certeza é bala! Parceiro você não entende, por isso que é seu legado. Você que não me surpreende, dentro desse soco cê dorme e cê fica deitado! Só porque eu não quis levantar, porque eu vou te bater deitado, eu consigo te bater de lá. Tá suave!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 É aqui na humildade, você mandou eu correr quando levantar. Então vamos cinco minutos sem perder a amizade.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 eu corre do dia a dia, não precisa ter nível muito menos aqui parado Eu faço o que eu quero correndo e você parado. Tá ligado que eu tô na linha? Venho me responder, só que o gancho foi com gracinha. Acorda pra vida, seu vacilão. Rima sério comigo que eu não sou o tubarão. Uou! Uou! Eu não pago de palhaço, eu não sou malandrão Só sou bom no que eu faço E tá ligado que vocês não arrumam nada Enquanto eu rimo sério, vocês brincam de palhaçada Você <risos> só dá tá uma ênfase no final das palavras achar que é o cara que se treme Sem maldade, pai, eu vim pra fazer valeu o suor Tudo que você faz que é bom, pode pá que eu sou melhor O básico é o é um jogo de reclamar Do jeito que eu rimo, da maneira de entregar Parceiro!